Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e nesse vídeo eu vou te falar o significado do 10. O significado do 10 é nada mais nada menos do que a perfeição natural do mundo, a perfeição que Deus espera para o mundo, o que o mundo deveria fazer para estar perfeito. Esse é o primeiro significado. É o significado do 10 puro, o 10 como o mundo deveria ser. Então, pensa no nosso sistema decimal, de 1 a 10, nota 10, vamos 10 vezes, o 10 como algo positivo, completo, perfeito, top, melhor impossível. Você é nota 10. Isso é o significado primeiro do 10 na palavra do Senhor. Qual é o outro significado que ele pode adquirir? Ele pode adquirir dois outros significados. O significado do que formam o 10. Se você tem o 10 como 5 mais 5 ou 6 mais 4, baseado no significado desses números, você consegue encontrar na palavra do Senhor referências que sustentem essa afirmação. Por exemplo, se o 10 é 5 mais 5, eu estou falando de responsabilidade dobrada. Se você assistiu o vídeo sobre o significado dos 5, você sabe que o 5 diz respeito às nossas obras, aquilo que o homem consegue fazer. Então, o 5 dobrado, 5 duas vezes, ele é o 5 relacionado à completude daquilo que o homem deveria fazer, relacionado à perfeição do Senhor e ao que Cristo queria que nós fizéssemos, ou que ele veio para fazer que a gente não conseguiu. Então, descendo 5 mais 5, a gente consegue compreender o que seria a responsabilidade dobrada do homem, o que o homem deveria fazer em completo. E aí o que você tem? os 10 mandamentos. Claro que são muito mais do que 10 mandamentos, são mais de 500 mandamentos, mas nós, como igreja, é, prevalecemos nos 10 quase que um resumo né, daquilo que já seria o suficiente e, e que encobriria os outros mandamentos também, mas que nem eles são, nós somos capazes de, de cumprir. Então, os 10 mandamentos... Começa já com essa questão da responsabilidade dobrada do homem de acordo com a perfeição natural do mundo. Você também tem como 10 as virgens que esperaram ou não. As dez virgens da parábola do Senhor Jesus Cristo, elas representam o mundo todo. Porque tem aqueles que esperam e aqueles que não esperam. Aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé. Mas os dez é o todo, é o completo, é a figura completa do que nós podemos estar fazendo. Esperando ou não, preparados ou não. Você também tem é, como dez, as dez colunas e as dez bases do prédio que era construído para o templo do Senhor Jesus. Colunas e bases, elas dizem respeito à estrutura, a, a, ao que você consegue. Ela diz respeito à sua... É, construção ao que você acredita e é e a sua essência Você tem como coluna e base aquilo que sustenta E eram dez as colunas e as bases que sustentavam lá em Êxodo o templo do Senhor Nós também temos dez dias de oração dos apóstolos E lá em Lucas 19 13 os dez servos que apresentam na palavra do Senhor Então você vê que a perfeição natural do mundo seria também em serviço e oração esse significado do 10 baseado na responsabilidade dupla. Mas e quando nós falamos de 10 em relação a 6 mais 4, que também dá 10? A gente também consegue achar significado para isso. O 4, como você viu, é a criação. E o 6, além de ser o número do diabo, é o número do homem que é, é, é, tem o ego ali, né? O homem no centro, o homem que independente, o homem que não precisa de Deus. E aí esse 10 de 6 mais 4, ou seja, a criação relacionada ao homem que não precisa de Deus, você começa a entender, por exemplo, por que 10 pragas do Egito. As pragas do Egito, elas estão mostrando já pragas que vão vir em Apocalipse, mas elas também aparecem como o qual o que é que a criação é, como que a criação reage ao homem independente, que aqui é faraó e o povo né, do Egito. Então, as dez pragas do Egito, elas mostram esse peso da criação deturpada pelo homem que não precisa de Deus. Você também tem ali é, dez vezes onde Jó foi afrontado é, na... Naquele tempo que ele estava sofrendo na mão do diabo, apesar de que o Senhor permitiu isso. Para que conhecesse o coração de Jó, ele teve ali dez vezes onde ele foi destruído. Você também tem é, os dez irmãos de José, de Benjamim, que venderam José. Né? Que apresentam o povo que tinha ali inveja e que estava querendo abrir mão de quem... É, o pai mais amava, então os 10 irmãos de José que vendem ele também aparecem em 10, aquele homem independente que não ama o próximo mesmo sendo um irmão Você também tem é, na palavra do Senhor, eu tô olhando aqui pra não esquecer nada, tá? <risos> A, o que eu acho que é o principal, que é em Apocalipse você tem ali, que também é falado em Daniel, que são dez chifres que representam os dez reis que vão governar junto com a besta. Então, é esse governo corrupto que vai acontecer antes que Jesus venha, de acordo com a palavra do Senhor, também aparece em 10, E dessa vez, não só da responsabilidade dobrada e nem da perfeição natural do mundo, mas o 10 da criação sendo subjugada ao homem dependente ao seis, ao número do diabo. Eu espero que vocês tenham entendido esses significados dos números, não como uma numerologia, mas como um achado para que você entenda melhor quando estiver lendo na palavra do Senhor e ver algum número, aquele sentido daquela passagem. Então, se eu estou lendo e vejo que por dez vezes alguém orou, eu sei que é porque a perfeição natural do mundo seria naquela oração. né? Ou se, ou se dez vezes alguém... É, fez uma obra porque a é responsabilidade dobrada são as nossas obras feitas de forma completa. Ou então, se por dez é, vezes o diabo fez algo é porque o 10 também representa essa questão do, do, da criação abaixo do homem independente. Então nós temos aqui três sentidos para o 10. O 3 é perfeição, o 10 é perfeição, mas o 3 é a perfeição de Deus, de quem Deus é, como trindade. E o 10 é a perfeição natural do mundo, é o que o mundo consegue ser sozinho. Nós queremos que o mundo seja perfeito, só que ele só vai ser quando Jesus voltar. Então até lá, cabe a nós estarmos buscando e entendendo ainda mais desse reino maravilhoso e de tudo que ele já deixou revelado para nós. Amém? que o senhor te favoreça.